Pode, eu tô bigodando, dois mim sem bigode ah, Tira, tira <risos> <risos> <risos> yeah, yeah, yeah, yeah. Calma, calma, calma Calma, calma, calma O AJ tá falando pra porra Calma que é um intrigo, só ganhou a batalha da morte Tava de dupla comigo Que tá meu mano não chegou, desobdade. Ele falou que nós é dois MC sem bigode. Olha aqui o JP, o rei da puberdade. Ei, ei, aqui... tá, tu, tô Mano, sei lá, o que nós tava falando mesmo, mas tá ligado? Se falou do Mike, eu vou zoar seu amigo. Que quando vai dar sem a camisa, mostra um bico.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 Seu se fórum que se não vai tomar no cu ah, Eu já tô fazendo com a e brasa Você é que que cobra, eu acho que ganhou asa Então vou te tirar, no verso não se engane Vou tirar a sua asa e rasgar com o tsunami Já que é energético, então você pega vibe Não, por isso mesmo que você toma punchline Toma suco de fruta, no verso já expande Hoje a limonada é bem saborosa com seu sangue Você tá se engasgando e morrendo na própria palavra Nunca que morri, por enquanto eu tô matando quem diz que é MC Porque não tem press, o verso se esconde O menino tá com e nós não temos monster Nada vez essa que você até falha Nós não temos monster, eu sou monstro na batalha Entende? No verso, que agora você sai mágoa Na verdade a foto acaba, eu te empresta uma água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 Ah, mas eu posso falar um do que o tem. Mas eu posso fazer um uh, aquilo que eles não têm. Sabe por que, que eu faço a minha rima? Sempre no ruim além. É fácil falar do que os outros conquistam, mas é difícil fazer o que convém. É por isso que eu tô com velho fazendo rima com disciplina. Sempre levando tudo e jogando a vibe pra cima. Quem na bondade do beat Você sabe, hoje é Halloween e tem sorte. Eu não sou coveiro, mas falo eu sou, porque eu trouxe só forte. Eu sou, tô você é um otário, tá ligado? tá que eu morto, que você é um salafrário decidir de falar do trampo dos outros, nessa você se fudeu Só que todo mundo com as ideias Quem falou foi você que falou do meu Você disse dar uma casa pra mãe, é sua obrigação Tá ligado? Vou seguindo no trampo Eu mostro que agora eu mato os ilusão. Ele deu uma casa pra mãe dele, você tá ligado? A ideia é rara, e quando sua mãe te deu sua vida Por acaso ela já não...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 Até porque cê sabe que o bagulho é diferente. Cê vai falar mesmo de abraço? Correndo essa porra aqui na sua frente. O rei do abraço, rei do abraço de bosta. Esse é pior do que justo. Abraço e facada na costa. Cê tá ligado? Cê se fudeu. Rala por Cê, cê já perdeu. Hoje o Zuzão morreu. Agora cala Igual tu na rima tá rachando a cara hey! Porque sabe tá de zoa Rainha, rainha, rainha, rainha Várias rainhas, nenhuma delas fez de coroa aqui é. é. é. é. da mulher vai ser o Rainha! Ah.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 Faz isso com a vida, por isso que agora você vai me escutar. é porque, mano, eu, mando, eu em encaixando uma batida. Por isso que todo verso que eu mando eu vou criar. Só que tem uma diferença entre nós. Porque quando você rima, você é escroto. Eu posso até mandar uma rima repetida, mas não passo minha vida pra lutar tanto os outros. Tá ah, queijando ah, ah. a hipocrisia, engole suas palavras porque a derrota é fria. Então agora você fica quieta porque você sabe que você vai encontrar uma vazia. Quando eu chegar em casa. Give a.